Olá pessoal, meu nome é Marcelo de Bittencourt e este é o canal Drops of Software Quality. Hoje eu abordarei os conceitos de qualidade de software e teste de software. Qualidade de software pode ser definida como o nível de qualidade do software percebido por seus usuários. Mas o nível de qualidade é compreendido de maneira diferente de acordo com a perspectiva de cada papel no processo de desenvolvimento. Levando em conta a perspectiva do desenvolvedor, a qualidade poderia ser a percepção do nível de manutenibilidade do software, que é o quanto fácil é para o time de desenvolvimento manter o software atualizado e rodando em produção. Um desenvolvedor pode analisar o software de acordo com a utilização de padrões no código-fonte ou mesmo levando em conta o uso de design patterns. O reuso de componentes contribui para o aumento da qualidade do software. Testadores normalmente estão preocupados com outras características, como testabilidade, usabilidade, quão fácil o software é para aprendê-lo e entendê-lo, bem como quais são os resultados encontrados após rodar cada caso de teste com seus respectivos resultados esperados definidos. Usuários tendem a associar a qualidade com suas percepções sobre o atendimento aos requisitos do usuário que foram previamente definidos por eles. O teste de software é uma disciplina da engenharia de software. Seu principal objetivo é encontrar defeitos o mais cedo possível, evitando a propagação destes defeitos. Isso contribuirá para a qualidade do software, pois um software mais estável será entregue em produção. É recomendado que o teste seja aplicado ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento do software, desde sua elicitação de requisitos até o software ser implantado em produção. Temos diferentes tipos de teste também, por exemplo, regressão, confirmação e teste exploratório. Espero que você tenha entendido os conceitos de qualidade de software e teste de software. Se você tem algum questionamento ou quer emitir sua opinião a respeito deste vídeo, por favor, comente. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um curtir. E se você realmente gostou deste canal do YouTube, por favor, assine este canal, Drops of Software Quality. Grato pela audiência e até os próximos vídeos.